Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Me conte uma coisa, como está a sua improvisação na pentatônica menor com sétima? Pois é uma das escalas mais conhecidas. Vou lhe passar aqui um dos conceitos que eu gosto muito de utilizar na minha improvisação, então vamos no detalhe. Agora nós vamos trabalhar com a pentatônica de dó menor com sétima. A pentatônica dó menor com sétima sendo o sexto grau do campo harmônico. É muito importante que você conheça a estrutura do campo harmônico para conhecer os graus. Neste caso, relativa menor, sexto grau de Mi bemol maior seria o Dó menor. O campo harmônico de Mi bemol possui as seguintes notas. Você tem a nota Mi bemol sendo um acorde maior, o segundo grau um Fá, sendo um acorde menor, o Sol também sendo um acorde menor e a nota de terceiro grau é o Sol. Aqui o Lá bemol seria o quarto grau do campo harmônico, é um acorde maior. O quinto grau sendo um Si bemol, também sendo um acorde maior. O sexto grau aqui, sendo a nota Dó, um acorde menor. E por último, de sétimo grau você tem o acorde diminuto ou meio diminuto, beleza? Isso se falando de tríades ou tétrades. Por isso a importância de você estudar bem os intervalos e também o campo harmônico. Agora vamos, sem enrolação, na digitação da escala que eu quero que você faça. Nós vamos trabalhar aqui em quintas. Logo, eu tenho a nota dó, a quinta de dó seria sol. Agora vou utilizar a terça, certo? que No caso é o mi bemol e a quinta de mi bemol seria o si bemol, respeitando a escala. Então veja aqui na tablatura como ficaria este desenho. Beleza? Eu aconselho que você estude apenas o fragmento inicial Pegando as cordas 6, 5 e 4 Fazendo a repetição Para você pegar bem a mecânica Agora pensando em cordas 5, 4 e 3 Aqui eu gosto de utilizar essa digitação, dedo 1, um, dedo 4, dedo 3 e o dedo 2 aqui embaixo. Essa mesma digitação ocorre pensando aqui agora cordas 4, 3 e 2. O legal que é a mesma digitação. Logo fica bem mais fácil. Agora vai mudar um pouquinho pensando aqui em cordas 3, 2 e 1. Um. Beleza? Aqui você tem uma sonoridade diferente na hora da sua improvisação, agora veja essa ideia junto com o backing track. Agora com o auxílio do backing track, nós vamos aplicar a pentatônica em quintas, vamos sacar aqui a sonoridade, beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da sonoridade dessa pentatônica. Eu sugiro que você estude os cinco formatos da pentatônica menor com 7. Então é isso aí. Gustavo Guerra, Andalucci Tecnicas.